Olá, boa tarde. Obrigado por terem vindo a esta cerimónia. É um prazer ver a sala tão bem composta. Eu sou Daniel Gomes, sou gestor do Arquifão PT, portanto eu comecei este projeto em 2007. eu vim falar aqui um bocadinho acerca do serviço, deste serviço público, que é a todos nós, e do prémio, da edição do Prémio de 2019. E vou começar bem antes da era digital, com a Gazeta de Lisboa. Portanto, a Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português, e foi iniciado em 1715. Em 1762, a Gazeta de Lisboa foi suspensa, mas 300 anos depois nós ainda conseguimos aceder às suas publicações. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal nacional publicado exclusivamente online, e foi iniciado em 1999. Porém, em 2017, teve uma, uma vida relativamente curta, o Jornal Diário Digital desapareceu. Apenas após 20 anos do seu começo, como é que nós acedemos à informação das publicações do Diário Digital? O problema é que 80% das páginas que estão disponíveis hoje desaparecem ou mudam para um conteúdo diferente no prazo de apenas um ano. Nós nunca produzimos tanta informação, nunca tivemos tanta informação disponível e acessível e nunca perdemos tanta informação. É neste contexto que foi criado o arquivo .pt. Portanto, tal como desde que se inventou a imprensa, em determinada altura se decidiu e chegou à conclusão que seriam necessários arquivos ou bibliotecas para preservar a informação impressa, de modo que ela estivesse acessível e fosse preservada para gerações futuras, também no caso das páginas ou da informação publicada na web, se chegou à conclusão que seriam necessárias organizações e serviços preservassem a informação publicada na web para que esta fosse preservada para a memória futura. E é isso que o Arquivo.pt faz. Portanto, o Arquivo.pt está disponível em www.arquivo.pt Portanto, qualquer pessoa pode aceder ao Arquivo.pt quando quiser. E é um serviço público. Então, como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder ao Arquivo.pt? Bom. Pode pesquisar à la Google, como se costuma dizer, ou seja, pode inserir um conjunto de palavras-chave e encontra páginas do passado que continham estas palavras-chave. Por exemplo, aqui, eu pesquisei por eleições presidenciais, não tinha de memória quando é que tinham... queria encontrar uma página antiga, não tinha de memória quando é que tinham sido uh, as últimas eleições presidenciais antes de 1999, então pesquisei eleições presidenciais antes de 1999. E obtive aqui um conjunto de resultados... E escolhi este resultado, esta página, que qualquer pessoa pode ver no arquivo.pt, que apresenta os resultados presidenciais de 1996. Este site é interessante porque foi o primeiro site, ou foi a primeira cobertura online que foi feita de umas eleições. E, inclusivamente, neste site conseguimos também aceder a informação relativa às campanhas, aos resultados e até mesmo a, a, a campanhas eleitorais anteriores que foram desta vez colocadas online através desta nova tecnologia que era a web em 1996. No entanto, se nós soubermos o endereço da página que contém a informação que nós queremos pesquisar podemos ir a arquivo.pt e colocar aqui o endereço que neste caso eu Presidência.pt e conseguimos ter, então, obtemos uma listagem de todas as versões preservadas a partir deste endereço. Por exemplo, se clicarmos aqui, saltamos para a versão de 11 de Abril de 2006 e por aí fora. Então, a, a, a, das versões mais antigas que nós temos, do site oficial da Presidência da República, é este, do ex-Presidente da República, Cavaco Silva. A, se clicarmos nestes, em qualquer um destes links, podemos navegar no site como se estivéssemos em 2006. Portanto, somos transportados para o passado e conseguimos, assim, navegar na informação tal como ela era. Podemos também aqui, de alguma maneira, escavar ao longo da história desta página, se tens à procura de uma determinada informação ou de uma determinada versão, e, portanto, aqui navegamos ao longo do tempo de uma página. Criámos, em colaboração com o Museu da Presidência da República, uma viagem no tempo. Portanto, é uma cronologia de eventos documentados através de páginas preservadas pelo arquivo.pt E esta cronologia está disponível no arquivo.pt barra presidentes Portanto, temos aqui uma série de eventos que foram selecionados em colaboração com o museu E depois os utilizadores, ao clicarem nestes eventos, podem ver a página eh, preservada Que documenta de alguma maneira este evento Uma página do passado Passando agora Passando agora para o, o prémio, que é a principal razão de estarmos aqui hoje, um, portanto, o, o prémio Arquivo.pt tem como missão fomentar trabalhos inovadores um, que utilizem o Arquivo.pt. Podem ser trabalhos sobre qualquer tema, a única, a única regra, a única imposição é que utilizem o Arquivo.pt como principal fonte de informação. Os trabalhos podem ser realizados em equipa ou de forma individual, um, e para submeter uma candidatura basta submeter um texto, uma descrição sucinta de cerca de 2 mil palavras, a explicar o que é que foi o trabalho, e um vídeo de 3 minutos. Um, os três melhores trabalhos vão ser, uh, vão ser premiados com, com 15 mil euros portanto, 10 mil euros para o primeiro classificado, 3 mil para o segundo e 2.000 mil para o terceiro e uh, este prémio, a edição de 2019, tem o alto patrocínio da Presidência da República. Se quiserem saber mais acerca do prémio, basta ir em arquivo.pt barra prémio 2019. A avaliação das candidaturas será feita por um júri externo, com individualidades de diversas áreas, da área da tecnologia, da área da gestão, da área da comunicação, da área do empreendedorismo, que nos ajudarão a selecionar quais serão os melhores, os melhores trabalhos. Como já foi dito, os vencedores serão anunciados em julho, durante o evento Ciência 2019, mais concretamente entre 8 e 10 de julho, caso queiram marcar nas nossas agendas para não perderem este evento. Em então, tom de inspiração, vou apresentar aqui os vencedores, os três primeiros classificados do, do Prémio de 2018. E o primeiro classificado foi o Conta-me Histórias. Portanto, qualquer pessoa pode ir a contamestorias.pt e experimentar e utilizar esta ferramenta. Pronto, basicamente, o que é que faz o Conta-me Histórias? O Conta-me Histórias gera uma narrativa em tempo real acerca de qualquer assunto. Portanto, se nós chegarmos ao site contamestorias.pt e escrevemos Marcelo Rebelo de Souza, ele vai ao arquivo.pt, procura notícias relacionadas com Marcelo Rebelo de Sousa e apresenta uma narrativa temporal ao longo do tempo em que o utilizador pode clicar em qualquer um destes eventos e será redirecionado para a página arquivada de onde foi a fonte deste, deste, deste evento. Um, este Contamos Histórias, este site, também uh, dá uma indicação de se a informação ou se a notícia teve um, tom, um, um sentimento positivo ou negativo. Pronto, gerado de forma automática, mas mesmo assim pode ser bastante útil. Também tem duas formas de apresentação, portanto, horizontal e vertical, e permite também depois fazer até clouds e encontrar temas relacionados com aquilo que nós pesquisamos. Aqui escolhi, por exemplo, esta notícia, portanto, se eu clicar aqui neste primeiro resultado, não conseguem ler, mas o resultado diz Marcelo Rebelo de Sousa, aconselha jovens, clicamos e então depois no arquivo.pt conseguimos aceder a, a esta página do eol.sa.pt, que é 2009, e em que se pode ler que Marcelo Rebelo de Sousa aconselha jovens, aconselha jovens perdão, profissão antes da política. Eu, por curiosidade, cliquei neste link e já não estava online. Portanto, em de, passado 10 anos, esta informação já não está online e, e é, é uma informação interessante e é de, de, um, de um jornal exclusivamente online. Ou, pelo menos, esta versão é exclusivamente online. O segundo classificado foi um, um estudo acerca do conceito da homossexualidade em 20 anos de publicação no jornal Expresso. Foi um estudo misto quantitativo e qualitativo. Foi realizado por uma equipa, de, mais, em que mais concreto, uma família de psicólogos que, hum, neste caso, não... No, no, usou as ferramentas do arquivo, portanto não desenvolveu uma ferramenta nova, ao contrário do primeiro classificado, usou as nossas ferramentas e esteve manualmente ou humanamente a analisar os diversos artigos publicados ao longo do tempo. Segundo os autores me explicaram, eles escolheram um expresso porque foi dos primeiros jornais em Portugal a abordar o tema da homossexualidade e... Com este estudo, veja agora, qualquer pessoa pode aceder a uma página que tem estas imagens, também tem um vídeo e tem uma memória descritiva em arquivopt estudo e também tem lá o contacto dos autores, caso queiram saber mais. Portanto, qualquer pessoa pode aceder a esta informação um, e consegue-se ver de uma maneira muito simples e muito rápida, um, com o trabalho que foi feito por estes investigadores, claro está, qual é que foram as mudanças sociais ao longo do tempo em relação a este, a este assunto. Portanto, aqui neste primeiro quadro, neste primeiro gráfico, mostra-se o número de publicações que foram feitas no jornal Expresso ao longo do tempo em torno do tema da homossexualidade. Consegue-se ver que houve aqui um pico e depois foi caindo. Mas depois os investigadores foram mais além e aqui hum, mostram, portanto, as, as, as notas a vermelho mostram que era uma notícia que era de alguma maneira... Hum, não sei se o, tema, se o termo que eles usaram foi depreciativo, mas de alguma maneira tinha um sentimento negativo, mas aqui já não foi uma análise automática, foi uma análise humana, e um, o verde era uma, uma contrarresposta, neste caso que era um, um sentimento mais favorável de, de, de defesa. Portanto, e aqui embaixo aparece uma série de, de, de notícias que fundamentaram este, esta análise ao longo do tempo. O terceiro classificado foi o arquivo de opinião, que está disponível em arquivo de .pt, que basicamente é um serviço online, portanto qualquer pessoa também pode usar quando quiser, em arquivo de opinião.pt, passa a redundância, e é um portal que permite pesquisar apenas sobre arquivos de opinião, sobre artigos de opinião neste caso, sobre qualquer assunto. Portanto, eu peguei no mesmo exemplo que apresentei há bocado, e neste caso apresentei. Pesquisei por Marcelo Rebelo de Sousa e aparecer uma série de artigos de opinião ao longo do tempo que um, falam acerca de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, consegue-se ver ao longo do tempo como é que os, os, os, os fazedores de opinião, de alguma maneira, mudaram ou não a sua opinião acerca de, de, desta pessoa. Um, ou, por outro lado, nós podemos também pesquisar um, por artigos de determinados autores. Portanto, tem aqui uma pesquisa avançada. E nós podemos chegar aqui e pesquisar artigos de diversas pessoas. E, um, pronto, temos aqui, eu não consigo ler aqui. mas basicamente isto diz o nome da pessoa, depois diz o nome de artigos e o intervalo temporal sobre o qual estes artigos foram, foram, foram um, publicados. Este portal tem uma particularidade interessante, porque combina quer a informação que está online, combina a informação que está online com a informação que está preservada. Portanto, conseguimos ter aqui uma, uma mistura, de uma ligação entre o passado e o presente. Portanto, para concluir a minha, a minha apresentação, hum, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que eu gostava que, que refletissem e que, e que levassem para as vossas organizações ou para as vossas casas, que é a informação online também é património nacional. Ou seja... Se eu disser que informação é poder, é um lugar comum, toda a gente concorda. E nós guardamos nossos livros, nós guardamos uh, muita informação em papel. Mas hoje em dia nós cada vez mais produzimos informação em formato exclusivamente online e nós consumimos informação em, também em, em, em, em, em, em formato exclusivamente online. Portanto, eu acho que está na altura de nós, se chegarmos aos, aos dias de hoje, a nossa consciência chegar aos dias de hoje e começarmos a considerar que informação online não se pode perder porque é um património único e que é útil para nós e é útil também para as gerações futuras. Porque nós hoje, quando vamos à Biblioteca Nacional, por exemplo, tiramos partido daquilo que as gerações anteriores nos deixaram, mas temos de pensar também nós que estamos a produzir tanta informação online, o que é que nós estamos a deixar para as gerações futuras se não guardarmos esta informação. Portanto, quando quiserem pesquisar informação sobre o presente, usem o vosso motor de busca favorito, pode ser o Google, pode ser outro, mas quando quiserem pesquisar informação sobre o passado, lembrem-se de utilizar o arquivo.pt. Portanto, pesquise páginas do passado com o arquivo.pt. É uma mensagem que eu gostava que retivessem, sempre precisassem de pesquisar informação. Quer seja informação que foi publicada exclusivamente online, quer seja informação que possa ter sido digitalizada, colocada online, e entretanto possa ter desaparecido. Portanto, nós temos, por exemplo, algumas páginas acerca da celebração da Primeira Grande Guerra, que foi concluída o ano passado. E, e se nós formos a pensar, foi algo que aconteceu há 100 anos, mas como foram feitas estas celebrações 100 anos depois, existem imensas páginas na web acerca da Primeira Grande Guerra. Portanto, o investigador que esteja a estudar a Primeira Grande Guerra também pode usar o arquivo.pt para encontrar informação para a sua investigação. Divulgo o prémio arquivo.pt 2019, portanto as candidaturas vão estar abertas até dia 3 de maio, nesta fase o que nós precisamos é divulgar o máximo possível para que as pessoas que tenham interesse em candidatar-se possam uh, ter ainda tempo para, para aplicar os seus trabalhos, para desenvolver os seus trabalhos e uh, submetê-los para que consigamos ter mais e melhores candidaturas do que em 2018. E Para finalizar, nós temos uma lista de e-mail que usamos para entrar em contato com a nossa comunidade, e nós convidamos a inscreverem nessa lista de e-mail, caso não o tenham feito, porque temos um pedido em particular este ano que tem a ver com as eleições. Portanto, nós fazemos coleções especiais quando se tratam, quando ocorrem as eleições guardamos sites dos candidatos ou dos partidos antes das eleições e depois das eleições, mas precisamos de ajuda da comunidade para nos ajudar a identificar estes sites, para que nós possamos guardá-los da forma mais exaustiva possível um, e, e mais cuidada. Portanto, nós, quando é, iniciarmos estes trabalhos, vamos mandar um e-mail para, para, esta, para esta lista de e-mail. Portanto, se vocês nos quiserem ajudar a identificar estes sites, nós ficaremos muito agradecidos. Portanto, nós só usamos esta lista de e-mail para, para as coisas mais importantes e qualquer pessoa pode eh, desinscrever-se quando quiser. Um, gostava de agradecer a vossa apresentação, a vossa presença, peço desculpa. E hum, divirtam-se. Sim, só o Um, obrigado por essa questão Ambas as abordagens Portanto, quando fazemos, por exemplo, estas recolhas cuidadas Das eleições É um processo Que parte de uma gênese humana Portanto, as pessoas sugerem algumas páginas E nós depois usamos um, Algoritmos para ir aos motores Busca e expandir estas pesquisas Portanto, depois que a informação que ainda está online nós conseguimos a partir destas destas primeiras páginas conseguimos identificar outras que também são também são relevantes e guardar esta informação tanto isto é para as recolhas que nós chamamos de especiais na situação no nosso modo de trabalhar normal são executadas de forma automática e como é como é que isto funciona portanto do domínio.pt recolhemos todas as páginas sempre e temos uma colaboração com, com o DNS.pt em que Conseguimos uh, ter uma lista do, dos domínios e recolhemos a informação. Portanto, uma pessoa quando registra um domínio .pt já tem à partida garantido que vai ser preservado. E este processo é feito de forma completamente automática. Pronto, O que acontece é que nem todos os domínios estão registados em .pt. Uh, neste caso, o que nós agradecemos e o que recomendamos é que as pessoas sugiram que os sites sejam, sugiram que nós preservemos os sites. Portanto, qualquer pessoa pode ir a arquivo.pt barra sugerir e sugerir um site para que nós o guardemos. E estas escolhas são feitas mais ou menos de 3 em 3 meses. Depois temos recolhas que fazemos todos os dias, Pronto, e como são recolhidas todos os dias, têm, têm um, são mais onerosas. Isto é uma, neste momento é uma lista de cerca de 361 websites, que nós selecionamos cuidadosamente e, e todos os anos revemos para ver se a lista ainda está atualizada e assim sendo depois recolhemos a, a, as páginas. E já agora, também temos uma recolha nova, é um serviço novo, que se chama Recolhas de Alta Qualidade. Eu não ia falar hoje, mas já agora aproveito aqui a ocasião. Portanto, permite que nós façamos uma... Nós, façamos, nós recolhemos principalmente páginas e imagens. Mas, por exemplo, vídeos embebidos nós não recolhemos de forma automática. Mas se houver um determinado site que, por exemplo, vá ser desativado, Uh, e que, que se queira, este site pode ser preservado num serviço que nós chamamos o Murial. É o Murial do arquivo.pt, e então nós fazemos uma recolha de alta qualidade, em que recolhemos tudo, pode, ser, pode ter vídeos embebidos, pode ter conteúdos interativos, guardamos esta versão da forma mais cuidada possível, uh, e depois o próprio domínio pode-se manter ao longo do tempo. Portanto, se quiserem ver isto a funcionar, que eu estou aqui a fazer bonecos que as mãos, pode não ser linear, mas pode ir a www.umico.pt, que foi um órgão, uma agência do Estado que, entretanto, já, já não existe. E, portanto, vão ao Google, escrevem umico.pt, têm um resultado e, quando clicam, vão para o arquivo.pt. Portanto, o site, de alguma maneira, mantém-se vivo, a informação mantém-se acessível, mas já não existe o custo de estar a manter o servidor, de estar a fazer atualizações de segurança, de estar a fazer uma série de coisas... Neste caso, por parte de uma agência que já não existe, portanto, podia ser algo difícil é? de operacionalizar. Ah, alguém tem mais alguma questão? Não, o prémio, a única temática é desde que se use o arquivo.pt como principal fonte de informação. Portanto, pode ser sobre qualquer tema. Nós este ano lançámos um serviço Um serviço não, não quer chamar um serviço ainda, um projeto experimental de pesquisa de imagens. Portanto, o fator inovador em relação ao ano passado é que existe mais esta nova ferramenta que nós estamos a desenvolver e os, os, os, os candidatos podem recorrer a esta ferramenta para fazer trabalhos inovadores. Mas pode ser sobre qualquer tema. Okay. ok, excelente questão. É assim, nós somos uma infraestrutura que preserva a informação tal como ela era. Portanto, nós não tomamos posse da informação, a informação é dos autores, a propriedade intelectual é dos autores, portanto, se um autor não quiser que a sua informação seja preservada, está no seu legítimo direito. Portanto, basta apresentar os documentos que, ou algum tipo de comprovativo de que, o documento, que aquela página lhe pertence e nós uh, deixamos de preservá-la. Portanto, é um serviço público de preservação para os autores. Portanto, nós Por outro lado, um autor pode fazer uma. uma pode dar uma diretiva para que nós não vamos ao seu site. Pronto. Pois, ao... um... Um... Exatamente. Exatamente. E nós, inclusive, damos formação acerca desse processo e portanto, uh, sim. É, Chama-se Robots Exclusion Protocol. E... Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. Um Google para o, um Google para o passado. <risos> Bem, então, vou concluir a minha apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção.